Eu fui hoje numa loja... É... Jingling, e tava rolando uma trapzeira assim, né? Meio romântica, assim, né? Um trap meio R&B, né? E eu fiquei assim... Ah, é música americana, soltou na playlist lá e tá tocando aí, na loja, né? Mano, depois que eu comecei a reparar... Era, era uma música deles. Era uhum. coreano. Eu tava assim, ou esse inglês não é americano... Ou... Tá em português eu não tô entendendo que esse cara tá falando em português. Aí eu fiquei. Fiquei. pô, mano, é o coreano fazendo mas refrão em que... inglês. É. Que pra eles é normal isso. Tipo, eles, eles tem artistas deles que estão na. que são da Def, da Def Jam, é. mas são coreanos. Então, eu, tipo, eles fazem os, os.. os africanos fazem isso também. O refrão é em inglês. E o som é na língua deles, mas mistura um pouco de inglês. Talvez isso daí tipo, não seja para chamar tipo, mais público, sabe? para o pessoal de fora pelo menos entender. É, Já que todo mundo globalizada, poder... né? entende o inglês, a maioria das pessoas, né? Que, tipo... Ele é um cara que o pessoal fa... quer show dele pro mundo afora porque ele representa bem o Brasil, né? Ele é um cara que não é mais um brasileiro que, tipo, quer copiar o americano e fica falando gírias de americano, fazendo trap ou rap com os americanos. Não, o cara traz o Brasil nele mesmo, entendeu? Uhum. E é isso. É por isso que eu acho que ele, que, tipo assim, tem menos hype, tem menos hype que, por exemplo, o pessoal da mas eles são requisitados na Europa. Você pega, né, por exemplo, ele tem uma, uma proporção de números né, na internet menor do que do que o por exemplo mas ele faz show na europa né é, talvez tenha feito na áfrica também não sei porque as pessoas de fora do brasil quando vão no show de um rapper brasileiro querem saber como é a cultura brasileira né? Sim. mesma coisa que imagina você vai fazer um trabalho de, de mestrado sei lá doutorado na japão Aí você fala, mano, quero conhecer o hip-hop daqui, né, mano? O que você que sabe pra galera, o que que rola? Ah, tem uma festa toda sexta, pá. Mano, você chega lá, aí chega o MC. Pá, MC pá, mano, o cara chega. <música> Tipo, você vai falar, ah mano, eu preferia ver o original, eu preferia é, ver, né? tá ligado, os, os americanos fazendo isso uhum. é, Acho que seria mais interessante você ver, mano, um japonês, pá, usando samples da cultura japonesa, instrumentos da cultura japonesa Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook Disse consultor de, de moda não, consultor de rima.